Vídeo lixo Aqui ó, ó Como virar o Miranha, muito fácil Cadê o Miranha? Meu Deus, o Miranha já tá lá morto Mataram o Miranha Mataram ele Hip Miranha Tá bom O passo é virar o Miranha, você tem que pegar Um Miranha com o um Mano Aqui, aqui, você tem que pegar um mirão eu peguei esse daqui, ó, doidão Agora o que, que você faz? Você dá uns tapas nele aqui na cama Depois você chuta ele Aí ele fica aqui na cama Aí você pega o seu outro mirão Né? Você pega o seu outro mirão Deixa aqui Aí você faz uma luta épica E isso. Vai cair os dois, porque depois você dá aqui uns um tapas nos dois, os dois morrem, né? Os dois Miranha morrem. Agora você pega esse e dá uns um tapas nele. E agora, aí você bota aqui, ó, o pé dele no ventilador. que ele não pode estar tá ligado. Aí depois, você bate ele na cadeira. Depois você pega um headset e bota ele. E bota uma música chamada nada Depois você dá um... joga o um miranha Depois você joga o um miranha Depois Depois você pega Uma arma Depois você pega uma arma aí pra... no fio do headset Aí depois você pega uma arma Pra dar um tiro no miranha E aí você dá um tiro no miranha Pá! Oh my God. Arma, lixo, mano eu, matei, eu quebrei a arma É o Miranha que te bate, vai querer te bater vai Miranha Miranha depois o que você faz? Aí depois você dá uns tapas Aqui, ó Na cadeira Aí depois você pega Qualquer coisa pra dar um tapa nele tá Aqui, ó Toma, Miranha Aqui ó, de novo ó, toma! é depois Você joga o Miranha no chão Aí o Miranha vai ficar morto Aí você finalmente mata o Miranha Só que aí se ele estiver vivo ainda Você pega Alguma coisa Pra matar ele Eu vou pegar isso daqui né Que é matador de tudo que ó, toma Miranha Matei! Aí você pega a aranha que tá aqui nele. E depois você joga o miranha. E pronto. Agora você vira miranha. Aqui ó, vou, vou provar que deu certo. Ô, ruim, essa ruim. Tá aqui. Aqui ó, vou subir na cadeira.